Tchau, como está aí? E hoje nós temos o quadro que eu adoro, eu amo demais fazer tradução de música italiana para o português e eu sei que vocês gostam também fiz há algum tempo atrás a música, a tradução da música ganhadora do festival de Sanremo esse ano e essa que eu vou fazer hoje ficou em segundo lugar mas aqui na Itália deu muito bafafá, deu muito pano para manga por quê? Primeiro porque esta foi uma música muito, muito votada e pelo Televoto foi a mais votada. Segundo motivo, o cantor ficou muito bravo porque ele achou injusto ter ficado em segundo lugar. Mas essa música ficou igualmente famosa, ela toca em todas as rádios atualmente e a letra é muito interessante porque tem muito palavreado do dia a dia, tem muita informação com respeito à língua, além de ser bonita como música, então vamos lá. O nome do cantor é Último e o nome da música é I tuoi particolari. Último, os seus detalhes, as suas peculiaridades. Então ele começa a música dizendo: É da tempo que não sento più la tua voce al é mattino che grida bu. Então é da tempo, já faz tempo que eu não ouço mais esse verbo sentir aqui. Sentir em italiano pode significar sentir, como no português Seja por uma coisa, uh, para se referir a um, a um sentimento, a uma impressão Ou alguma coisa tátil, né? Sentir Mas pode significar também ouvir, escutar Então, já faz tempo, é da tempo Que eu não ouço mais, porque que a gente sabe que esse sento é ouvir Porque ele fala aqui La tua voce, a tua voz de manhã, al mattino, que grida bu. Então, ela acordava ele com brincadeirinha, né? Com um sustinho. Bu! Então já faz tempo que eu não ouço mais a, a sua voz de manhã que grita bu. E me fazia svelhar e nervoso. E me fazia acordar, svelhar acordar nervoso. Mas adesso invece mi svelho e sinto que, mas, mas, é só, mas, agora, por outro lado, em vez de, acordo, me esvelho, e sinto que, nesse caso, o sentir, é, é, seria traduzido sentir mesmo para o português, porque ele sente o que? Quando ele acorda, que lhe fazem falta Todas as peculiaridades, os, as particularidades dela Mi mancano, não, veramente così ó. Ele canta assim na música Mi mancano tutti quei particolari, desculpe, <risos> ouvidos sensíveis Mas esse mi é seria o mi mancano, ou seja, me fazem falta então esse O é omitido por causa da, do ritmo da música Para dar musicalidade aqui Então, me mancam tutti quei particolari Me fazem falta todos aqueles seus uh, detalhes Quando de tive a me Quando você me dizia Quando de tive Aqui o pronome é oculto Como quase no, no resto da música Porque a gente sabe que é, consegue entender a pessoa de acordo com a conjugação do verbo, né? Assim é também no português. Então, aqui, quando teve quando tu dicevi a me, quando você me dizia, sei sempre estanco porque tu não hai horário, sei sempre estanco Aqui também é ocultado, né? Sei, tu sei, você é, no caso, você está sempre cansado. Sempre estanco, cansado. Porque tu não hai horário. Porque você não tem horários. Aí ele continua. É da tempo que cucino. Já faz tempo. É da tempo que eu cozinho. Que cutino. E meto sempre um piato em piu perte. E, e o verbo meter é colocar. E coloco sempre um prato a mais para você. È da tempo che cucino e metto sempre un piatto in più per te Sono rimasto quello chiuso in sé. Esse sono rimasto è o passato do verbo rimanere. Rimanere è permanecer, continuare. Então, nesse caso, ele quer dizer eh, che ele continua aquele, quello chiuso in sé. Chiuso è fechato. Então, ele continua aquela pessoa fechata, introspectiva che quando piove, ride per nascondere che quando chove, che quando piove, quando chove ri, ride, para esconder esconder o che? mi mancano tutti quei tuoi particolari esconder che li fazem falta mi fazem falta, mi mancano tutti quei tuoi particolari tutti quei tuoi detalhes. quando dicevi a me te sente solo porque não sei como é a pare. Quando você me dizia que você se sente sozinho, te sente solo, você se sente só porque você não sei, você não é como aparenta, você não é como parece ser. Então, te sente solo porque não sei como é a pare. Oh, fa male dirtelo adesso. Ó, oh, me machuca, dói. Dirtelo adesso, dirtelo. Vamos lá, vamos separar aqui esse dirtelo. Dir é o verbo dire, ou seja, dizer. Então, me machuca dizer pra quem? Te, você, isso. Então, me machuca te dizer isso agora, adesso. Mas não sou più cosa sento, mas eu não sei mais o que eu sinto. Se solamente Dio inventasse delle nuove parole, se somente Deus inventasse umas, né, algumas, umas novas palavras, potrei dir-te que, eu poderia te dizer que, se amo soltanto bagagli. aqui também o pronome Oculto, però, però, significa nós. noi siamo soltanto bagagli, nós somos somente bagagem. viaggiamo in ordini sparsi, la mesma coisa, nós viajamos, noi viaggiamo in ordens dispersas. Se solamente Dio inventasse delle nuove parole, potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore e cantartele qui. Poderia, eu poderia escrever para você novas canções de amor, nove canções de amores, e cantá-las aqui. Separando é cantar de cantar, é ter para você ler as canções. É da tempo que caminho, já faz tempo que eu caminho, que caminho, e sento sempre rumores dietro a e, e ouço, nesse caso, ouço, porque que a gente sabe que é ouço, porque ele fala que é barulho. Então, eu ouço sempre barulho, dietro, atrás de mim. Dietro, atrás. Não confundam com dentro, dentro é dentro. Dietro, atrás. poi me giro, pensando que te sei ter. Põe me giro. E aí, poi e aí, eu viro pra trás, achando... Que você está ali, que te sei ter. E me acordo que outra me não sou que c'è. E me acordo e me dou conta e percebo que além de mim, que outra me, além de mim, não sei. O que tem. Não é nem que, porque que é quem, né? Aqui é o que tem. Aí depois volto aqui ao ritornelo. Che e frau mi mancano tutti quei tuoi particolari quando dicevi a me sei sempre stanco perché tu non hai orari oh fa male dirtelo adesso ma non so più cosa sento se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei dirti che siamo soltanto bagagli, viaggiamo in ordini sparsi se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore e cantartele qui fra i miei e i tuoi particolari, fra e entre, então nesse caso seria em meio às minhas e as suas particularidades potrei cantar aqui, se solamente eu inventasse delle nuove parole, potrei dirti che siamo soltanto bagagli, viaggiamo in ordini sparsi, se solamente io inventassi delle nuove parole, potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore e cantartele qui. Potrei cantartele qui. Então è assim, agora você vai lá, vai ouvir a música, essa música inteirinha, vou disponibilizar. A letra e a tradução no meu site. Vou deixar as informações na descrição deste vídeo. Você vai lá e baixa gratuitamente a letra com a tradução. Não esquece de deixar o seu gostei nesse vídeo. Deixe a sua indicação caso você tenha algo para indicar. Algo para comentar, para melhorar e tudo mais. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!